isso porque Ronaldo uma cena da English Experience. E como vocês podem ver, hoje nós temos um convidado super especial, o meu amigo João, ou melhor, Johnny, né? Eu uhum. convidei <risos> o João, ele é professor de inglês. E como vocês estão vendo aqui no canal, estou trazendo alguns vídeos sobre hipnose, já gravei Sim. alguns vídeos uhum. de hipnose, e o João também é um fanático, um fanzasso de hipnose e de inglês também. Então, ninguém é melhor do que o João para a gente poder aplicar um pouquinho do poder da hipnose e como que a hipnose realmente está totalmente associada, né? na verdade as emoções, né João? Sim. Está associado ao você falar inglês. Eu falo muito disso, o João também estuda bastante isso. E a gente vai demonstrar para vocês como que é o poder da hipnose, como que as emoções, os sentimentos estão totalmente relacionados a você falar inglês fluente ou não. Mas claro, antes aquele ritual básico de youtuber. Eu não sou youtuber de João, mas eu sempre falo, né? não é mais um o dia que eu me torne um youtuber famoso. Então já se inscreva aqui no canal, já deixe seu joinha aqui no vídeo, já comenta também que tipo de vídeo você gostaria que eu gravasse para os próximos vídeos, ok? Tô contando com vocês, hein? Bem pessoal, então aqui eu já fiz um relaxamento com o João, já fiz uma indução com o João, então ele já está preparado, ele já está pronto para a gente fazer a hipnose. Então o que vocês estão vendo aqui seria como se fosse o segundo ato, né João? Sim. Então ele já está preparado, a mente dele, o consciente dele já está pronto, e a gente só vai fazer mais algumas técnicas, algumas induções para ele poder entrar no estado propício, e aí a gente conseguir fazer as demonstrações do poder da hipnose. Bora lá João? Falando, né? <risos> Show, vamos lá então. Vamos começar, vamos fazer o seguinte. Vai colocando o seu dedo aqui, Sim. na frente da sua testa. Eu vou contar de 3 a 1. E quando você terminar de contar, o seu dedo vai. Quando eu terminar de contar, o seu dedo vai encostar na testa e você vai dormir. 3, aproximando o dedo. 2, sentindo seus olhos pesados. E quando eu falar o último número, o seu dedo vai encostar na testa e você vai dormir. 1, durma. Isso mesmo, muito bem. Respira profundamente e acesse mais uma vez aquele estado de relaxamento, de calma, que você acessou. Alguns minutos atrás. Isso mesmo muito bem. E agora você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar. Como é estar calmo calmo e relaxado. Isso. E agora você pode tentar em vão se lembrar como é que é o seu nome e o seu nome some da sua mente. O seu nome some da sua mente. Simplesmente não tem mais nada aí. Está tudo escuro, não tem nada, nada, nada, nada. Sumiu. Eu vou contar de 3 a 1 um, e você vai acordar. 3, 2, 1, acorde. Isso mesmo, hein? Como é que você tá? Bem. Bem? Fala a galera, como é que é estar em um estado de calma, de relaxamento. É muito bom, o corpo pesa, mas você fica bem relaxado e, e ainda assim atento. Sim. Como é que é? Você tá ouvindo? Porque as pessoas acham que você dorme de verdade. É, as pessoas acham que você vem. dorme. É, e é muito pelo contrário, sua atenção, ela praticamente dobra, você dobra a atenção, só que com o corpo relaxado. Sim, é como se aquelas vozinhas que ficam na nossa cabeça, elas apagassem Sim. e você só tivesse ali sentindo o seu corpo e ouvindo alguém falando alguma coisa com você, né? Sim, é de, essa... de sete coisas por segundo, passa a pensar em até uma coisa por segundo e fica muito mais muito fácil. fácil. Sim. Ó, uma coisa que eu falo assim, é, eu quando comecei com a hipnose, eu não conseguia relaxar tão bem, eu não conseguia aprofundar. Sim. E aí eu ficava com o olho aberto, às vezes abriu o olho e tal. Gente, tudo é treino. Eu não sei se com você foi assim no início, você conseguia relaxar bem? É, né? não tão bem. Eu acho que um pouco mais, porque eu já tinha tido aquelas outras experiências com hipnose. Né? Mesmo que fosse ericksoniano, mais conversacional, eu já tive minhas experiências, então eu tava meio que... Já tava meio que treinado, tranquilo. é. é sim. Mas, porque você Mas já teve é, assim, uma história. O cara. treino ficou muito mais fácil até pra fazer em mim mesmo. Sim, muito bem. Como que é o nome da sua mãe? Rose. Rose como que é o nome da sua esposa? Ana Paula. Ana Paula. Gente, ele é casado, tá? Vai hum. novinho assim, mas já é casado. Como é que é seu nome mesmo? Eu sei o nome. Você sabe o nome, mas não consegue. Tá vendo alguma coisa <risos> na sua mente? Até vem. Vem o que? Escrito? Vem o que? Alguma vem voz? Vem escrito. Você consegue ver as letrinhas? Consegue sim, ver as letras? Sim, sim. Você consegue soletrar as letras que estão aí? Sim, eu acho que sim. Sou letra daí pra ver se é o que que vem. J-O-A-O -O, Espaço. Espaço? <risos> é, como espaço? É, eu tô vendo. Tipo, Você tá digitando? É. B-A-T-I-S-T-A. Ah, tá. E como é que é o seu sobrenome? Um, eu vou. Falar porque eu acho que eu não vou conseguir falar normal. A, R, R. Ah, você não consegue fa falar? Verdade, não, só soletrar. Não, não sai meu nome. Tipo. Nem o sobrenome? Eu assim sou soletrar ele. <risos> tá ok, então quando. Que <risos> estranho! Quando eu tocar no seu ombro, o seu Sim. nome vai voltar para você. 3, 2, 1, voltando. Como é que é o Sim, seu nome? João Batista <risos> Não, e assim, é, eu achei que realmente ia sumir totalmente. Aí eu falei, tá, eu tô conseguindo lembrar, vou falar, aí ah, não, não sai, né, tipo assim... Não, você não consegue pronunciar. Sim. E, cara, isso é uma coisa assim da hipnose, porque funciona diferente pra cada pessoa. Sim. Isso é uma coisa muito legal, esse, esse aspecto subjetivo. Pra ele, por isso que aprendi você consegue ver, que algumas pessoas conseguem ver, mas não conseguem falar. Uhum. Algumas não conseguem nem soletrar. Sim. E tem outras que somem tudo, não, não tô vendo não, nada. Não, nem ver nada. Então, nada. eu conseguia ver, mas assim, eu até fiz uns testes, assim, eu falei, tipo, vou, vou falar... É, não, não, a voz não sai. Não sai. Trava, engasga, né? Engasga, você é mó é louco. Beleza, então, é, quando eu tocar na sua testa, mais uma vez você vai entrar no estado de relaxamento, dormindo, 3, 2, 1, durma, isso mesmo, respire profundamente, solta devagar, e mais uma vez lá vai acessar aquele estado de calma, de paz, de relaxamento, que você já acessou alguns minutos atrás, expandindo, expandindo, expandindo, isso mesmo, muito bem. E agora... Todas as palavras, todas as frases somem na sua mente. Tudo some. E agora a única palavra que você consegue pronunciar, falar é blue. Somente blue. Tudo some. E a única coisa que aparece é blue. Fica aquele preto escuro nessa sala escura onde você está e só aparece blue. E tudo que você responder a partir de agora vai ser com a palavra blue. Qualquer pergunta que eu te faça, qualquer frase que você queira montar, vai ser sempre com a palavra blue. Blue, blue, blue. 3, 2, 1, acorte. Isso mesmo, muito bem. Como é que você tá? Bem. Bem? Bem. Como que é o seu nome? <risos> blue? blue. Blue? Quantos anos você tem? <risos> blue. blue? <risos> Com o nome da sua mãe? <risos> Blue. Tá, o que que você fez hoje de manhã? Fala como é que foi a sua rotina. <risos> ah. Fala um pouquinho como é que foi a sua rotina hoje, o que você fez. Uh -huh. Blue. Blue. <risos> blue, Você só fez Blue hoje? Blue da sua esposa? O que, que você vai fazer amanhã? Blue. Blue? blue. E quais são os seus planos para o futuro? Blue. Blue. Blue? Blue. E é muito bom fazer blue assim o tempo todo? Blue. <risos> ok. Então quando tocar do seu ombro, tudo volta normal. Isso seu nome João Batista o que você fez hoje eu acordei vim para falar e assim é, não é como se os, se os pensamentos não viessem uhum. vinham e eu até queria começar a falar normal as coisas do dia mas eu não conseguia e aí assim você falou assim não fala as coisas do dia cara eu tenho que falar muitas coisas do dia <risos> e a única coisa que vem Pra eu, que sai da minha boca com facilidade é Blue. Então que eu explique as coisas com <risos> é Blue, Blue, né? É. Logo quando você despertou, eu te perguntei assim, como é que você tá? Você falou bem. Sim. Como é que foi nessa hora? O que que aconteceu que ali não veio o Blue? O que que você sentiu? Não sei, para mim que a única coisa foi. que tinha para falar naquela hora era bem. bem. Porque eu acho que era tão automático, porque toda vez que alguém fala alguma você você falou bem? Bem. Aí eu falei bem. Aí a pessoa falou, me fala um pouco sobre o seu dia. Aí veio aquele negócio, caramba. Ah, você saiu do automático, agora você tinha que pensar no que, pensar que você fez. no que eu ia falar. Aí eu falei, agora eu sei o que eu vou falar. E aí veio aquela sugestão de você só vai falar blue. É, na hora que eu perguntei, qual é o seu nome, você já riu. Aham, uh -huh, porque uh -huh. veio o nome, mas eu, eu não consegui falar da mesma forma. Só uh -huh. que aí agora as outras coisas também vinha tudo blue. Perfeito. <risos> Cara, é, é, é muito legal isso, assim, da gente entender exatamente como que a mente Sim. funciona. É... Tem alguns filósofos, nem lembro, quem, alguém falou assim que não, não existe realidade, tudo é a mente que cria, né? Então o que você está vivendo hoje foi a sua mente que criou. Por isso que eu falo, cara, vai aprender inglês, dê uma atenção para a sua mente, para o seu comportamento, como é que você se sente, as pessoas falam, ah, eu fico muito nervoso na hora de falar inglês. Sim, é o estado interno, né? É o estado interno, seus recursos internos, está faltando alguma coisa. Aí a galera acha que ela tem que estudar mais inglês. Gente, não. Às vezes se você já estudou dois, três anos... A lógica é que você consiga se comunicar com 2, 3 anos. Se você com 2, 3 anos não consegue se comunicar, o problema não é mais o inglês. O problema é o seu sentimento, alguma coisa está acontecendo. A sua mente criou uma realidade paralela e você pode estudar 10 anos de ouvi Gente, estudando 10 uhum. anos, e não consegue é se comunicar em inglês. Esse é o momento que eu corto. Uhum. <risos> eu vou fazer um make-off disso depois. Esse é o momento que eu corto. É, então, João, é, a galera não dá uma atenção para isso, assim, de, de Sim. prestar atenção, opa, peraí, tem alguma coisa a mais aí. Mas vamos continuar, então. É, olha aqui pro meu dedo, eu vou contar de 3 a 1, e quando eu terminar de contar, você vai entrar novamente naquele estado de relaxamento, 3, 2, 1, durma. Isso, mais uma vez, recuperando aquele estado de calma, de paz, de relaxamento, sentindo aquela sensação dentro de você, se escondendo mais e mais e mais. Isso mesmo, muito bem. E agora, neste momento, tudo, todas as palavras em português somem de você. E agora só fica o inglês. Você consegue entender o que eu falo, o que qualquer outra pessoa fala com você em português, mas na hora de responder, você só responde em inglês. Você entende português, mas só fala português. Falar português some de você. E agora você só vai responder em inglês. 3, 2, 1, acorte. Isso mesmo. Qual é o seu nome? João Batista. João Batista, ok. Quantos anos você tem, João? <risos> I have to try, right? <laughs> so I'm 21 years old. 21, so you know. ok. So you're, yeah. so jovem. Eu yeah. talking falo inglês, eu não posso falar inglês, desculpe, eu perdi. Ok, eu acabei me hipnotizando aqui, eu comecei a falar inglês, né? É automático. Você falou português. Como é Falei... que foi isso? Caramba! Uh, não sei. Voltou. Eu acho que foi quando você falou inglês. E você trocou? Ah, não sei por quê. Tá. Porque tipo, eu tava aí tipo, eu, eu, por isso que eu falei, né? Você falou qual é o seu nome. Eu falo meu nome para alguém que é americano, desse uh -huh. um Aí é, é, você então, falou onde? quantos anos você tem. Aí eu eu tive que tentar para ver, né? Uh -huh. E eu não consegui falar. Mas veio a frase em português? Eu nem pensei na frase em português. Não, veio automático inglês? Eu assim falei. Mas assim, porque você não precisa pensar pra falar a idade, sei lá, Sim. eu mesmo jogue, ah, é eu ótimo. não consegui jogar. Aí que eu ri e falei, I, have, I had to try. aí é, quando... pode, pode ter, pode, O que pode ter acontecido é uma quebra de estado, uh -huh. uma quebra de padrão estado. Você tava esperando que eu falasse só português, que de repente eu mudei pro inglês depois eu voltei pro português. Sim. Então pode dar um bugzinho aí. Mas foi bem aí. Porque eu não consegui falar, aí você falou em inglês, uh -huh. aí eu falei, nossa, tá aqui em inglês, você mudou pro português, pareceu tão natural, foi normal. eu fui. Beleza, vamos tentar mais uma vez então, porque mais uma vez olha para o meu dedo, vou contar de 3 a 1, um. quando eu terminar de contar, você vai entrar em estado de relaxamento, 3, 2, 1, durma, respira profundamente, solta devagar, mais uma vez, acesse o seu inconsciente, Mantendo um estado de calma, de paz, de relaxamento. E agora o seu inconsciente entra em ação. É ele que vai tomar conta do que você fala, do que você ouve, do que você entende. Somente ele. E agora você só fala inglês. O português que você fala some. Some para bem longe. Para mais longe ainda. E aí fica tudo preto, escuro e só tem inglês. Você até entende o português. Você até entende o português. Mas você só fala inglês. Você só responde inglês. O português some. Para mais longe. Isso mesmo, muito bem. Toma uma respiração profunda. Vou contar de uma, três. E você volta a acordar. Um, dois, três, acorde. Isso mesmo, muito bem. O que você fez hoje pela manhã? I, I woke up sempre bebemos água, porque o nosso cérebro consuma muita água na noite. Isso é importante. Yeah, so, eu, eu tenho que me controlar porque é meio que automático. Né? A pessoa fala inglês e eu quero responder em inglês. Yeah, but now it's mas agora é muito diferente first time. I I'm feeling eu estou sentindo. Você está mais profundo agora, I mean, né? Yes. É, eu vi até mesmo no trance que você aprofunda yeah, mais. When you, when you e realmente uma coisa que aconteceu agora da da primeira vez que não funcionou muito bem, é, eu não falei do quarto escuro também. Eu yeah. acho que eu não falei, não tenho certeza, depois vou olhar no vídeo. Eu acho que eu não falei. Yeah, what I remember from the first time it's, I, I remember that you said, agora eu vou falar em português e você vai falar em português mas And você mudou a sugestão e like não sei really, se isso realmente aconteceu na minha ah, mente pode ser então o comando ele é muito importante na hipnose se eu falei alguma coisa errada e ele está em um estado muito profundo o que eu falar vai ficar então pode ser yeah. durante a indução yeah I, maybe I, i believed that i that i was able to speak português and then that i wasn't able to speak português but then it changed when you change The, the language. OK. OK, vou encostar no seu ombro e você volta a falar português. 3, 2, 1. ok. Como é que foi a sensação agora? Agora foi mais, foi mais assim, fundo mesmo. Eu tô com preguiça de, de traduzir isso daí de, de, de, <risos> mais, daí mas vou ter que legendar, não tem jeito não. Mas vamos lá. Sim é não eu senti que agora foi realmente mais fundo antes eu acho que foi realmente essa sugestão pode ter sido porque eu, eu consegui perceber, se eu não tivesse percebido não, não sei nem se meu subconsciente realmente ele pega Sim. mas assim eu realmente percebi aí eu, eu acho que até quando você voltar ao vídeo você vai ver Você então, assim, aí eu vou falar português e você vai falar só português é posso mas tirar aí o depois planeado. falou então eu falo português e você só fala inglês você entende português mas só fala português aí assim ficou meio que uma dualidade tipo, assim, mas quando eu tentei falar português da outra vez eu não consegui e só quando você fez a troca que deu certo agora você falou muito mais inglês e você estava pensando quando você falava não, não eu tava só assim totalmente inglês, inglês. nem nem assim parece que eu não queria nem tentar falar porque é, era muito mais e fácil no dia a dia eu sei que você é professor de inglês mas Sim. a gente como é professor de inglês às vezes você tem que parar um pouco e pensar talvez alguma palavra que você não usa muito é Sim. normal é meio que um mito esse negócio ah não tem que pensar em, em português às vezes uh -huh. a gente pensa é. você sentiu uma diferença desse estado que você estava só falando inglês para esse que acontece no dia a dia às vezes que a gente tem que parar e pensar é eu acho que assim para entrar nesse estado no dia a dia envolve assim às vezes um um um, um, um aquecimento esse uhum. aqui foi rapidão, porque às vezes você pensa assim, ah, eu vou falar inglês agora, uhum. vou tentar assim, pô, como que é isso e tal? Tipo, não que eu fico pensando nas estruturas Sim. e tudo mais, né? Mas assim. Uma palavra as... que não usa muito, é, né? Como é que é falar do jeito mais, mais legal, né? Sim. Às vezes até nos próprios treinamentos, assim, você escuta alguém falando, aí você processa, aí você fala, tá, tô falando inglês agora, aí você vai e começa mas eu acho que para mim uhum. envolve um, um certo assim está, sabe? Pra é, é realmente eu também faço isso. Estado emocional é muito isso. importante quando você vai falar. E, às vezes, até o, o, quando você entra no Estado, o seu jeito muda, né? O, Sim. O, a sua postura corporal, o jeito que você gesticula. Tanto que é uma questão de como a língua muda a gente, que eles dizem que como a língua muda cada cultura, né? Sim. Porque, exatamente. às vezes, você fala uma língua, você aprende da forma como aquele país fala aquela língua e você meio que cria uma personalidade para aquilo. É. Ah, até por causa do sotaque, tá né? É, de gente. Isso. três jeitos também. Muito bem. Vamos para mais um aqui, então. Então, olha pro o meu dedo. Eu vou contar de três a um terminar de contar, você vai adormecer completamente, 3, 2, 1, durma, respire profundamente, e agora você vai mais profundamente do que você já foi em qualquer outro momento aqui, isso, tão profundamente quanto você já foi, deixando o seu inconsciente tomar conta de você, deixando ele responder, ouvir, entender tudo o que ele quer e ele precisa para você, e agora, todo o português que você sabe vai sumir mais uma vez, Sumindo a sua mente, uh, para mais longe ainda, uh, e agora nem entender português você entende. Você não fala português, você não entende português. Isso, você pode ser até um nativo, você pode até ter, ter nascido nesse país que você tanto gosta, não sei que país é esse, mas você sabe qual é, e agora você é um nativo, você só fala inglês, você só entende inglês. Qualquer pessoa pode conversar com você e você não entende nada de português, você só responde inglês. Todo o português vai embora para longe, para mais longe ainda, isso mesmo, eu vou contar de 1 um a 3, quando eu terminar de contar, você volta a acordar, 1, 2, 3, acorde. Ok. É... Onde você tá? Qual cidade você está? <risos> ok. Ok. So I think I have to talk in English to him, okay? So where are you? I'm in mean, yeah. Oh wow <laughs> that's really crazy. <laughs> crazy? Yeah, yeah, yeah. When I try to talk in Portuguese you don't understand, you can't That's weird, because that? I can understand. Ah, you can It, understand. Oh, ele consegue entender. But But when when I like I try to to to say something I couldn't. I don't know why. You understood, but But you... even in English, I couldn't say anything in English before. okay. Ah, ah, falou aqui que ele eh, antes de eu falar em inglês com ele, eu não conseguia nem falar nem em inglês, né? o yeah, em português. Yeah. Mas quando eu comecei a falar em inglês com ele, it came back. Voltou, yeah. Yeah? So, how was the feeling? about that weird because I, i thought i would i would be able to speak even like in english maybe saying something oh i alguém que faça isso comigo any any man I need this <laughs> to to have this experience so uh do you have your cell phone here yes yeah can you call your wife and try to talk to her okay. because i think she's she's gonna talk to you in portuguese right yes Uh is she can But she speak English? Yeah. Yeah? Yes. Okay, um, What do you think? Mm I don't know. Yeah, try, try to okay. talk to her. Okay, let's try. Uh can you put on um, a speaker? Yeah. Okay. Let's see that. I think she's not understand anything. Hey babe, how's it going? I'm in the middle of uh, a recording, a video recording. Okay? Okay. And uh, I was hypnoti hypnotized and I am not able to speak Portuguese, that's why I'm, I'm just speaking in, in English. Really? Yes, really. But, um,. I think that it's gonna be okay, alright? Alright! Ana, Ana, tenta falar com ele em para ver se ele vai te responder. Alô? <laughs> it's, it's really weird because uh, I'm trying to speak Portuguese but uh, the words don't. I, I can't say anything in Portuguese, it's really weird. <laughs> yeah. I think I think it's hard to believe, but you understand, right? You uh, you already was hypnotized, too? Yeah. <laughs> oh my god. It's it's a joke. What? It's that joke? No, it's not a joke! <laughs> <laughs> I, I really can't but right now Ah não oferece 50 reais <laughs> para ele falar Português Ah, um Night. Ah. Uh, what do I have to say? Give me something. I don't know. Não, não dá não. Deixa ele criar. Ele é esperto. Ele tá querendo fraudar hipnose, gente. Que ele vai usar o que repetição. Se eu falo uma palavra, ele vai repetir, danadinho. So, uh, like 50 bucks, right? <laughs> All right. Uh, okay, say good yeah. to there. Bye bye, baby. See you soon. Bye. <laughs> oh my god, it's so funny. I think that could could work, right? If she said, I don't know if she say something in Portuguese and I try to repeat. I think that even a, a native like English speaker can repeat something. Yeah, right? yeah, yeah, it, it was really amazing because about that. O que que ele tentou fazer? Tipo assim, a esposa dele ofereceu R$ e um balinage, foi balinage, eu acho. I don't I, I don't remember. É, aí ah, ele falou, então fala uma palavra aí Porque ele ia só repetir a palavra, ele não ia pensar <risos> Porque o negócio tá no pensamento Ok, 3, 2, 1, volto ao português E okay. aí, como é que foi isso? <risos> foi muito estranho Assim é, Até porque dessa vez é, eu realmente pensei que assim Tipo, por que que ela não fala, assim, e veio a ideia na cabeça, sabe? Como se minha realmente tivesse criado ela querendo voltar que a falar top. Por isso, assim. Só que uma coisa assim, que eu percebi, você tava entendendo o português. Sim. Você tava entendendo? Tava. Tava entendendo. E entender. eu, eu que o comando eu dei pra poder sumir o que você entende. É, mas ainda assim eu consegui... Você conseguiu entender. entender. Não sei como que é essa... Porque assim, eu aceitei a sugestão de... Meu, meu, meu subconsciente aceitou é. a sugestão de não conseguir falar. De... eu realmente não conseguia falar. É, português, né? Mas a questão de entender, eu estava entendendo. É, eu percebi que na hora que ela falou alguma coisa e acho que antes também eu tinha falado alguma coisa, é, ela tinha falado alguma coisa e você sacudia uh -huh. a cabeça com o colando. É, talvez tem, tem que ter mais profundo para não entender. Para não entender. Talvez é porque seja algo muito enraizado, né? É, assim, é muito alto, é muito intuitivo. Por é é isso que eu falo, o idioma ele é intuitivo, gente. Sim. É uma coisa que você fala sem pensar. E aí você tem que ir mais profundo em algumas situações. Por isso que eu falo, assim, quem não consegue se comunicar em inglês? Sim. Às vezes tem que ir lá no fundo entender. Pode ter sido um trauma de infância, pode ter é. sido alguma coisa que aconteceu e... Ah, eu sou burro, né? E a pessoa bota na cabeça que ela é burra. Sim. E aí na cabeça da inglesa é difícil, então e eu aí, sou assim, burro. os três é. anos de estudo dela tá, tá tudo na mente dela, tá tudo no subconsciente. Mas tem aquela barreira, assim, Sim. que... Não, não que é, que que é que ela é destravar é. aquilo ela sai, por Sim. exemplo, a imersão em inglês, né? uhum. que há, alguns dias de imersão na língua inglesa, ela é focada, que é um curso que eu tenho, inclusive, que é um... o pessoal vai achar que eu tô vendendo curso aqui, eu ah, tô vendendo é. curso não, gente. <risos> Mas se você ficar interessado, coloca aqui é nos comentários. Eu tenho aproveitado. É, esse curso de imersão ele é focado totalmente em hipnose, hipnose, yeah. PNL, su sugestologia, sedia superior. Enfim, porque eu entendo muito isso, assim, se você já estudou inglês dois Sim. anos você não consegue se comunicar, cara, o é problema legal, aí tá é bem. emoção, sentimento, é travas, enfim. Gente, é isso, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo é um pouquinho longo. Gostou? Foi legal gostei, essa experiência? Gostei, bastante. O pro... Ó, gente, o próximo vídeo é de um homem hipnotizando aqui. Eu quero ser hipnotizado, eu quero, sei lá, inventar um idioma novo, falar Show, é, japonês. Fala Klingon. É, Klingon, o que é isso? É, acho que é Star Trek. Eu sei. Ah, é tá, que isso, sim. Né? É... Beleza. Tá certo, gente, um forte abraço. Ah, e se você chegou até aqui, gente, então se inscreva no canal, deixa o joinha aí no vídeo, né? Que o YouTube vai entender né? que o vídeo ficou legal e tal. Deixa o comentário aí, sugestão, né, João? De vídeos, sim, de hipnose. Sim. Sabe o que eu tô pensando? Né? Vou fazer hipnose pra atrair a pessoa amada. Mas, Romeu, o que isso tem a ver com o inglês? Tem tudo. Vai que o amor da sua vida é canadense, americano. americano. você coloca a sugestão de, da pessoa só procurar americanos, né? É bom pra trazer. Tá vendo? Eu sempre dou um jeito de casar hipnose com inglês, cara. Sempre dá tá certo. certo. É isso, então, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.